Cicinho detonou o Atlético por causa de uma ação em que precisou desembolsar 3,2 milhões de reais para pagar o clube. Lázaro Cândido da Cunha, vice-presidente do clube e coordenador do departamento jurídico, se manifestou sobre o caso e explicou o que houve à época. Pessoal, estou vindo aqui hoje, 30 de junho de 2020, né? Nesta manhã, para explicar o caso Cicinho. Ele falou muita bobagem, então vou explicar rapidamente. O seguinte, o Cicinho... E Atlético, Cisim jogou aqui até 2013, entrou na justiça e conseguiu a liberação. Só que Cisim e Atlético tinham um contrato com um axial. Né? A axial na época era uma empresa de São Paulo que tinha direito, tinha 50% dos direitos em relação ao, aos direitos econômicos do jogador. Pois bem, é, a empresa processou o Atlético e Sisim conjuntamente, e ambos foram condenados. O valor total lá em 2000. 16 Em torno de 18 milhões Nós já pegamos essa ação no fim Aí nós temos um advogado O, o, o Raul é, Ribeiro Que representou o Atlético Nós coordenamos então Uma tentativa de composição Conseguimos coaxial Um valor que era mais de 18 milhões Reduzimos para 9 Mas o Cicinho não participou desse acordo Ele ficou lá escondido E, e, e, e não quis participar inicialmente O que o Atlético fez? O processou o valor da dívida dele, do pacote, é 10, pouco mais de 10 milhões. Né? Aí nós oferecemos para ele uma oportunidade. Ele, é, fizemos o mesmo desconto que a empresa fez para o Atlético e ele pagou o Atlético 3 milhões e, e 200. E deve agradecer o Atlético, né? porque o Atlético facilitou a vida dele. Né, foi lá na empresa, é, é, compareceu, fez o acordo e depois negociou com ele em condições excepcionais o advogado na época, né, é o Raul Ribeiro, obviamente recebeu os seus honorários porque ele atuou corretamente e, e, e merece isso portanto, pare de falar besteira, sim, o Atlético não tem aí é, recordação de você não a recordação é péssima, você deu prejuízo ao Atlético e deveria agradecer o Atlético tá bom? Um abraço! Com passagem pelo Clube Mineiro entre 2001 e 2003, o ex-lateral direito disse não ter nenhum carinho pelo galo.